Oi, gente, eu sou a Aninha Savoy, foto tipo 2: pele clarinha, cabelos louros e sobrancelhas claras também. O ideal para o meu tom de pele é que você faça a shadow com o castanho claro, e se for optar pelos fiozinhos, com a S Pigment, você usa o castanho médio puro. Escolhe a técnica e eu vou ficar linda com qualquer uma delas.